Atenção Abrantes! Vamos realizar o workshop Redes Sociais 360 em parceria com a Associação Comercial e Impresarial de Abrantes, que vai decorrer no Tagus Valley. Será um workshop de um dia completo em que vamos abordar desde a estratégia assertiva nas redes sociais. Quais é que deve escolher de acordo com a sua atividade? Nomeadamente o Facebook, que é incontornável, o Instagram, o YouTube, Twitter, LinkedIn, entre outros. Como é que pode produzir conteúdos interessantes para cada uma delas? Nomeadamente o vídeo, o vídeo em direto e a imagem. As novidades que têm acontecido nestas redes e como tirar partido delas como fazer publicidade eficiente, como vender o seu produto e como pode integrar e articular com a sua estratégia de marketing digital. Por isso, para saber mais informações e efetuar a inscrição para receber este livro gratuito na inscrição deste workshop, basta seguir o link disponível no vídeo.